Eu vejo os oito pontos assim como se fosse um, um passatempo mesmo, ligue os pontos, né? Você vai ligando aqueles pontos de uma maneira simples no seu dia a dia para redesenhar a sua maneira de viver. Você conseguir dominar a sua mente de forma que ela trabalhe para você e não contra você ou bloqueando você né? na sua intuição, isso foi um dos maiores desafios para mim. A relação entre os oito pontos e os doze caminhos, para mim, é uma relação de evolução. Os oito pontos eles estão muito voltados para o seu alinhamento pessoal, né? a sua postura diante do mundo. Quando você entra nos doze caminhos, eu acredito que eles já estão mais relacionados com a sua atuação no mundo. O caminho mais desafiador para mim, acho que numa sequência, inclusive, dos oito pontos, foi a, o mestre interior. Né? É, conseguir calar a mente e ouvir, de fato, o seu guru interior. Né? Aquele mestre que tudo sabe, que tudo vê e que já está dentro de você. Né? Quando você faz uma pergunta, quando você tem uma questão na sua vida, quando você tem uma dúvida, quando você precisa de uma confirmação, de uma decisão, é, o seu coração, o mestre que vive dentro do seu coração, ele já sabe a resposta. Se você conseguir é, calar a sua mente e ouvir essa resposta, a sua vida flui de uma maneira muito mais fácil. Eu comecei esse, esse retiro é, com a certeza absoluta de que eu ia é, assumir o compromisso de ser diplomata do amor. E basta. <risos> Mas agora eu já estou é, repensando, na realidade reconsiderando, tentando justamente ouvir o meu mestre interior para entender se, qual é realmente o compromisso que eu vou assumir. Eu já tinha estado com a Jasmine Hinn em 2007, já foi uma experiência muito intensa. É, Estar de novo com a, a Jasmurrinha agora, é, mas dentro desse novo campo de trabalho, nesse novo campo energético da Embaixada da Paz, tem sido fascinante, tem sido muito intenso e, ao mesmo tempo, é reconfortante também você saber que você pode aplicar uma maneira de ser e de estar no mundo que pode fazer com que esse mundo se modifique de uma maneira simples. Com facilidade, com alegria, com prazer. Né? Então é, essa questão ela é bastante motivadora. Agora com relação ao campo energético propriamente, só estando aqui para vivenciar, porque realmente é uma coisa muito, muito forte.